o que 2023 traz de novo ao imobiliário. Esta é parte 2 e vou falar sobre algumas novidades no arrendamento. No vídeo anterior falei sobre as alterações às promutas e hoje vou focar no arrendamento com algumas alterações que o orçamento de 2023 nos trouxe. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Produzo vídeos com um conteúdo único e que pode receber em primeira mão se subscrever o meu canal. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se gostaria de receber regularmente dicas sobre a compra e venda de imóveis, então sugiro que clique no canto inferior direito para subscrever agora. Voltemos então ao tema do, do nosso vídeo de hoje. Começo pelos aumentos de renda que 2023, que contrariam aquilo que a própria lei diz. Este ano estão limitados a 2% em vez dos normais 5.43%, que são indexados à inflação. O Governo diz que os proprietários não serão prejudicados, pois vai compensar uh, com a redução de, de impostos uh, aplicados aos senhorios, mas, obviamente, isto é uma ilusão, pois é impossível compensar as perdas a longo prazo. Suponha uma renda de 1.000 euros que seria, uh, normalmente, aumentada em 5.43 e que ia para 1.054.30. Com a aplicação do Orçamento de 2023, aumenta para 1.020. Se aceitarmos que os benefícios fiscais compensam os senhorios em 34,30, fica tudo igual, certo? Errado. Na realidade, este é um processo que não para no tempo. Os aumentos futuros nunca mais se vão aplicar à diferença de 34,30 que não vai subir a renda este ano. E isso limita uma coisa que se chama o efeito composto do crescimento natural das rendas. A segunda novidade deste orçamento é a imposição de limitar as rendas recebidas antecipadamente e também limitar o número de calções. No passado, o senhorio poderia receber até três rendas antecipadamente e podia definir livremente o valor da calção. Com as alterações introduzidas no orçamento de Estado de 2023, o senhorio só pode receber antecipadamente duas rendas e aplicar uma calção máxima de mais duas rendas. Na teoria, esta medida servia para impedir os abusos nas garantias pedidas pelos senhorios e que impossibilitam muitas pessoas de aceder ao arrendamento. Quem estava no mercado imobiliário sabe que os pedidos de 6, 9 ou mesmo 12 meses de renda adiantadas são feitos quase exclusivamente a estrangeiros que acabam de chegar a Portugal e não têm como apresentar prova de capacidade financeira ou fiador. O que esta lei vai fazer é que uh, vão-se encontrar soluções uh, de outras formas. Uh, onde a lei não funciona, o mercado é criativo. E uh, esta é a minha suposição sobre aquilo que se vai passando. Espero que o vídeo tenha sido do seu agrado. Estou a dispor para esclarecer estas e outras questões relacionadas com o mercado imobiliário. E, obviamente, também acompanhar na compra ou venda da sua casa. Para saber mais sobre o meu trabalho, pode ir a wwwnuno E até ao próximo vídeo. Deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?